Uma calcinha apertada, uma botinha. Eu acho que ela nunca pisou no meio do mato. Nunca veio na roça pra ficar dizendo umas besteiras, igual andar dizendo aí. Que o agro tá parado. Que nós não vamos comer. Deixa eu só explicar. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Chama soja. Tá? Soja. Ela já foi plantada. E é por isso que o agro tá parado aí fazendo arruaça. Isso aqui, ó. Vai demorar até janeiro ou fevereiro pra ser colhido. Eu quero ver se o agro é patriota mesmo, luta pelo Bolsonaro, ou luta por uma melhoria, é hora que isso aqui estiver maduro, você entendeu? Que estiver na safra, que tiver que colher. Aí eu quero ver se parar trator, eu quero ver se parar caminhão, aí que eu quero ver. Mas enquanto o dinheiro está aqui ó, só rendendo, esperando a hora certa para colher, aí eles podem parar mesmo, fazer graça. Agora você, que tem um caminhãozinho só que embarca nessa aí, você para mim é muito é bobo. Você entendeu? Porque estão parados é por isso, ó. Porque esse aqui, quando tá maduro, a coletadeira, ela não pode arrebentar uma correia, que eles mudam na Hilux, saem louco na estrada, querendo se matar, matando as pessoas, ultrapassando em lombada, onde não pode, pra poder a máquina não ficar parada meia hora. Então é por isso que estão tudo parado aí, ó. Eu quero ver quando isso aqui madurar. Quando isso aqui estiver na hora de colher. Aí sim eu quero ver sua o agro é patriota. E outra. O agro não para não. Sabe por quê? Porque quem lucra com isso aqui não somos só nós não. É o agro. É o agro. O pessoal do agro. Isso aqui é uma mina de dinheiro. E é por isso que eles não param. Você acha que as plantas aqui tudinho que vocês estão vendo aqui. ó Isso aqui é para alimentar nós né não. É para encher o bolso deles. Porque se não desse dinheiro. Eles não faziam isso não. E outra. Eu, particularmente, para eu comer, eu não preciso de água não, porque eu nunca comi um caroço de soja, e nem um grão de milho. eu não sou porco, você entendeu? É, mas você come o óleo, não, eu não como óleo não, eu posso tratar um pouco a lavagem, a mandioca, engordar lá no fundo de casa, cris seis galinhas, planto 20 pés de mandioca, que eu já estou alimentado, você entendeu? Esse negócio do agro, se o agro não plantar, não passa fome, é para quem tem preguiça, e para quem não sabe nem o que está falando, é bem isso aí, tudo de bom, tchau, obrigado.